Hoje mostrando o que eu janto, na verdade a janta é sempre muito cedo para mim, comparado às pessoas usuais Hoje eu estou quebrando um pouco o parâmetro para mostrar para vocês a minha janta Muita gente me pergunta, mas é você come vegetais, você vive de fruta, você tempera, você usa sal, você usa alho, cebola Perguntam mil coisas, você usa molho, é, bom, eu consigo comer qualquer tipo de vegetal assim Mas... Obviamente, a gente vai fazer uma brincadeirinha e fazer uma salada bem frugia, bem fácil. Então, fica aí e vamos aprender o que um frugívoro, crudívoro come. Lentamente produzindo salada. Começar com alface, eu adoro alface americana, é uma das minhas prediletas, assim como a romana, né? mas toda alface é alface, toda é gostosa. Aqui como é interior do Rio de Janeiro, não tem romana fácil se encontrar, então a gente vai de americana hoje. Um Bogo de salada, e agora couve chinesa ou acelga né, dobrar toda ela salada de frujo, né, tem que sempre ser maior aí eu sei, parece uma Salada para a família inteira. Estou um tempinho sem, sem muita salada. Então vou compensar hoje. Acho que tem um pedacinho de jaca no meio da alface. E a selva. E aí? A gente vem com os temperos. Alho poró. Cebolinha. Coentro. Hum. Aí agora a gente fatia os tomates meio que grosseiramente mesmo. Sempre tomates bem maduros, para darem mais gosto ao salada, o nível de maduração e a qualidade dos alimentos é muito importante, já que eu não vou usar sal, né? ou outros temperos industrializados, etc. Pegar o limão, espremer, botar só meio e ó. Vou amassar o abacate na própria casca mesmo, abacate orgânico da região. Paguei 3 reais o quilo, um abacate orgânico é muito barato, só não tem certificado na né? região aqui, é bem, bem pequeno, mas eu sei que o pessoal traz do, do quintal. Isso que importa. E vou voilà. lá. Aí, então, vocês ficaram curiosos de saber como eu janto? Óbvio, isso é aqui é uma variedade de um bilhão de combinações e pratos que eu posso fazer para janta, mas simples, prático, rápido, barato, extremamente nutritivo. E aqui deve ter mais de 1kg um de salada. Óbvio que às vezes eu posso ficar com vontade de doce antes da refeição, depois da refeição. Eu é, acho que vai, eu vou acabar talvez fazendo um suco de melancia, que sobrou umas raspas de melancia aqui. Vocês podem aprender com um outro vídeo aqui no canal, como fazer esse suco de melancia que fica top. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo.